Sentado e estava me lembrando o dia que eu fui para a igreja. Eu já estava visitando Santa Casa, Cadeia, e eu queria entrar no, no hospital São Joaquim. Mas lá no comum. Ninguém tem esquerda. Na qual Deus quer. Comecei a orar E pedi o Espírito Santo que me ajudasse E eu peguei Conversei com a Com a porta sala E ela me ajudou Ela bateu uma carta e o pastor Bustaduco novo. E eu consegui. Ele me ajudou muito. Eu estava ali já 22 anos. Na igreja do Brasil. Nunca pensei em sair daqui. Aí o Espírito Santo chegou em mim na sexta-feira. Quem falou comigo, eu quero ser lá E eu Não falei com ninguém Na segunda-feira Eu que abri a igreja Eu cheguei A igreja Fiquei ali Aí O pastor chegou Chamei ele, o pastor... A Mãe da pastor. A O avião foi entregue chave. Uhum. Mas o que aconteceu? Aconteceu o Espírito Santo mandou pra... O pastor A chorou. Eu também chorei que eu nunca tinha visitado a igreja. E eu cheguei ali. E logo que eu cheguei ali, em poucos meses, eu fui voltar. Aleluia. Jesus, que maravilha. Aleluia. Então, Ela me ajudou muito. Ela me, ela me chamava de pai. Eu chamava ela de filho. Para me cantar, Rouba. Oh. Eu amo como me vive. É tudo que eu quero falar. O Espírito Santo me revela E Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Neste lugar, neste lugar, o Espírito Santo me liberta e Deus está neste lugar. Glória! Glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graça e paz, igreja do avivamento. Deus está neste lugar porque aonde estiver dois ou três falando o nome do Senhor Jesus ele se faz presente eu quero aqui ler alguns versículos da palavra do Senhor que está mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino Sentia como um menino, escorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança. E o amor Essas três, maior de todas É o amor Eu fiz 33 anos de idade Cresci Ouvindo falar desse Deus grande Ouvindo falar desse Deus Que é todo poderoso Uma das primeiras coisas que eu aprendi É que Jesus cura Salva, liberta batida com o Espírito Santo e nos leva para o céu de que a nossa morada não é aqui, que aqui somos peregrinos que aqui é passageiro e a minha mãe, a apóstola Sara ela sempre dizia assim ó, você é um milagre porque com três dias de vida Deus te ressuscitou e te entregou de volta para nós E veio a dificuldade Eu me lembro que pela infância Veio muitas dificuldades E após passar a Sarah, minha mãe sempre me dizia Aconteça o que acontecer Você vai dizer O sangue de Jesus Cristo tem poder Aleluia. Passei por várias dificuldades Eu sempre clamei o sangue de Jesus a gente morava em roças em alguns lugares distantes. Ia para a igreja de carroça. A gente sempre tinha uma oportunidade. Ela pegava na minha mão, segurava forte. E a gente começava a cantar assim: ó. Andei pelo caminho do pecado. Mas Deus, com seu amor, mudou o meu. Senhor, eu quero mais. Preste bem atenção: o tempo se passou. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Mas o é um versículo de Bastante diz assim: Ó. Mas eu vim para que tenha vida e as tenha com abundância. O inimigo tentou. ao várias famílias que tragou vivam penitenciários em 2012. Eu recebi uma carta da nossa aposta 2012 eu recebi uma carta da minha mãe Dentro é do presídio E nessa carta estava dizendo assim Meu filho Você vem de uma promessa Você foi ressuscitado com 3 dias de vida A promessa vai se cumprir Talvez eu não veja olha hora que ela escreveu Mas eu sei e acredito Que vai se cumprir 2012, eu estava em Venceslau senhor. e com algumas lágrimas ela borrou o papel aonde ela escreveu assim ó filho, mas eu acredito em você um beijo e um abraço da sua velha e cansada mãe isso em 2012 eu dobrei meu joelho e disse Deus, muda minha história não leva minha mãe, Senhor me dá uma oportunidade de honrar o ministério honrar a vida dela 2014, Jesus me tirou da penitenciária E para honra e glória do Senhor Jesus Foram 10 anos a mais 10 anos fazendo a obra Visitando E o nome de Deus é glorificado Amém. A minha mãe passou mal no domingo E eu corri para casa Porque eu, eu tava na casa do meu sogro eu fui tirar o xílio E de repente eu sonhei com duas peras eu puxei uma pera e ela estava pronta, madura. Eu puxava a outra, a outra não vinha. E quando eu acordei, eu falei assim, vamos para casa agora, que minha mãe está precisando de nós. Parecia assim, loucura. Quando eu cheguei, ela falou assim, filho, você me leva para o hospital? Eu falei, leva. Eu quero aqui agradecer. Nunca foi para o hospital. Era a coisa mais rara. E eu falei assim, Mamãe, vamos, meu quadro, o que você falou. Coloca. Eu falei, mamãe, só foi de médico, eu aposto assim, não. Ela só vai o bispo dele, não tem outra pessoa na tela, é só o bispo da sua irmã. Ela já vinha aí, eu vindo voltada de nas E eu levei. E eu quero agradecer aqui a minha irmã, bispo é da França, e o bispo dele, minha irmã, é de esposa. Eu quero agradecer a essa igreja, que orou. orou. Eu quero agradecer a sua o que que falam de orava, e sábado nós fomos lá, ficar com ela, comer um pouco e as meninas entrou, e elas falou assim, terça-feira o apóstolo vai terminar o um jejum de sete dias, ela falou assim, pode contar mais três dias que eu estou indo para casa, eu corri para casa, nem que quintal, que estava rua, pé agudo, nem que os corredores, nem, tudo. nem a pra mim ela não falava falava com meu pai falava com o com a minha irmã com meu filho mas por que ela não falava o médico entrou na sala falou alguma coisa fez uma cara cobrava e falou assim eu sempre que falava com meu filho mas ela sabia que ela estava voltando para a casa do pai por isso eu quero as coisas depois chegava ela dizia assim, como é que tá ela falava assim, tô ótima ela fazia o chimite joia e falava assim eu tô ótima eu cheguei bem pertinho dela né? segurei nas mãos dela e falei assim eu te amo ela abriu o olho deu um olhado e falou assim eu te, amo, eu te amo, e essa é a pessoa que nos ensinou a amar sexta-feira na igreja de Santo Terezinha eu falei sobre os dons do Espírito. Eu falei sobre os dons que nos é dado. E o amor é o maior dom de todos. E amor foi o que após mais nos deu. Então, mais uma vez, eu quero aplaudir o Senhor Jesus Cristo. E dizer que... Eu não, eu Quer dar um portão para os jovens? Em nome de Jesus E prestasse o último louvor A nossa apóstola Sara mãe. Eu quero falar aqui Como uma filha Que foi cheirada no ventre dela Uma mulher que não tem mãe Não tem pai, Mas eu tive uma mãe que se chama Apóstola Sara mãe. E hoje eu venho aqui representar você Que foi ela sua mãe Que você foi abandonada Mamãe que te amamentou Que você foi abandonado por um pai Eu venho aqui missionária Quando eu te apresentar E dizer para a próxima sala onde ela está nos ouvindo Obrigada Agora quem que pediu foi o Edson Antônio O nosso futuro pastor Os filhos dela A maior é sempre a nossa A melhor, a única no mundo A mais magnífica Pois então, dignifico assim ó, Na ótica singular de nossas vidas Como a mossa e é mulher mais incrível que já conhecemos E que sorte que ela conhecemos. A real é que naquelas ideias vida, se profetizam quando existimos como seus netos, filhos e irmãos, simplesmente por ser algo que não se explica. Incrivelmente descreveu escreveu em nosso plano, sem associação abstrata. Nós tínhamos que ser seus filhos e que sorte grande tiramos em de ter tido de apóstola. Nós nos sentimos decepcionados quando nos perguntam quem era a nossa apóstola. Temos a glorificação de anunciar em seu nome. É nosso antigo a senhora, tem, a senhora se foi Mas sempre ficará eternamente em no nossos corações E primordialmente Dentro de cada um de nós Seremos sua representação E faremos tudo do jeito que a senhora gostaria Somos sua fragmentação na terra Dedicaremos toda a nossa caminhada Nesse plano terrestre, inexplicavelmente explicar o para a senhora Tudo sendo feito por ti Nosso grande amor A senhora é a mulher que nasceu para as coisas grandes a mulher que nos para ser nossa mãe, nossa avó, para ser a bolsa. Sem tirarmos falta da senhora nos chamando tão diminutivo. E já que diminutivo é carinho, a senhora sempre era carinhosa, o tempo todo, do amolecimento de sua voz, para dizer que nos amava, e voltava seus braços em nossos corpos, e nos por cada um. No decorrer desse espetáculo, se o intervalo não for menor, seremos o um reflexo. De tudo que a senhora foi para nós, no porvir de cada um dos amarelos. Assim como a senhora nos amou, e tenho certeza que de amor eles nunca carecerão. Para terminar, nada mais necessário que ressaltar sua permanência aqui, seu legado, sua perdura, as inspirações que a senhora nos deixou e as lembranças mais que especiais que todos. Pensaremos é sem trato de penumbra ou tristeza A vida significa o que sempre significou O fio não foi cortado A senhora está, não estará fora de nossos pensamentos Só porque agora está apenas fora de nossas vistas. Segredos em é frente A vida continua linda e bela Posta do peixe que a senhora se põe. Lembra do salto mais positivo. of A volta para o final, você é vem de novo e passa. Deixa um lado reservado aqui, o lado esquerdo, para os netos, os filhos ficarem de carro e, e faz o corredor do lado direito aqui, é o na mesa. a vida toda, junto, né? Zenith, pega a fila aqui pro ver.